Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes na Igreja São Benedito, você que nos acompanha ao vivo, pelas redes sociais, você que reza conosco nesta Santa Missa, nós estamos com Jesus Vivenciando A segunda semana Do tempo comum Até ontem Jesus estava Na sinagoga pregando E também realizando Sinais Agora a fama de Jesus já está tão forte em toda a região que começam a vir gente de muitos lugares para ver quem era Jesus. A propaganda boca a boca diz que sempre é a mais eficaz, né? no tempo de Jesus também. As pessoas ouviram sobre o que Jesus fazia e falava. Então, um vai contando para o outro. E agora Jesus, não mais na sinagoga, mas pela região da beira do mar da Galileia, é praticamente visitado, procurado por gente de todo lugar. E esse povo vinha porque tinha fome de algo, fome de Deus, fome de amor fome de esperança, podemos até pensar que eram também pessoas que estavam procurando alguém que pudesse os ajudar, sobretudo doentes e possuídos por demônios, mas a grande maioria eram pessoas sedentas, pela palavra. E é esta a missão de Jesus. Anunciar a palavra de Deus. E as pessoas sedentas, famintas. Elas vão até Jesus e chegam praticamente. Ou comprimirem. Então ele pede uma barca, a barca fica na beira do mar e ele entra na barca e de lá com mais tranquilidade pode pregar. Interessante que Jesus pede esta barca por dois motivos. Primeiro, porque se ele ficasse na areia, na beira da praia, o povo não lhe deixaria falar, mas sim queriam tocar, queriam que ele impusesse as mãos. Então, Jesus fica na barca, não para se isolar das pessoas, mas para arrebanhar as pessoas. E oferecer a elas o principal, que não eram milagres, mas sim a palavra, a pregação. E depois Jesus fica na barca, porque ele, de frente para as pessoas que estavam na beira do mar, poderia se expressar melhor e a sua voz ecoando, fazendo com que todos pudessem ouvir claramente seus discursos. Então, além de ser uma técnica que Jesus usa, o barco como palco, era também para que tudo pudesse ser mais bem organizado. Então, a partir de agora, Jesus vai pregar a céu aberto. Não mais estará num sistema religioso, como na sinagoga, mas ele agora prega para o mundo, para o mundo afora. As multidões querem assistir, querem conhecer, querem se deleitar das palavras do mestre. Interessante que a partir disso... Os sinais ocorrem, gente doente, curada, possuídos por espíritos maus, eram libertados e até os espíritos reconheciam a divindade de Jesus ali na sua humanidade. os Espíritos reconheciam que Jesus é o Filho de Deus. E esta é a finalidade do Evangelho de Marcos. Que todos compreendam que Jesus é o Filho de Deus. Que se fez homem, agora habita entre nós e nos revela o Pai. E por que Jesus proíbe que os Espíritos não digam nada? Porque é primordial que as pessoas pudessem ouvir suas palavras. E a partir de, deste ato de ouvir a palavra é que cada pessoa poderia reconhecer que Jesus ali falando era o Filho de Deus. Então, a proposta não é mandar que o demônio ficasse falando, mas sim que as pessoas compreendessem por si só que ele era o enviado, o Messias, que todos esperavam. E a primeira leitura de hoje, tirada da carta dos hebreus, mais uma vez nos fala sobre esta missão de Jesus no mundo, sendo agora apresentada como Sacerdote, Jesus é por excelência o sumo e eterno sacerdote, não porque ele é um continuador da antiga lei do antigo testamento, onde o sumo sacerdote sacrificava cordeiro para implorar o perdão de Deus para o povo. Agora Jesus. Ele é o sumo e eterno sacerdote da nova aliança. Não baseada no sangue de animais. Mas baseada no seu próprio sangue. Então ele começa a esta nova aliança, na quinta-feira santa, quando na última ceia, ele preside a Eucaristia. E depois, a Eucaristia se tornará também, no altar da cruz, a oferenda perfeita. Onde o sumo sacerdote Jesus se ofereceu ao Pai no lugar dos cordeiros. E se oferecendo ao Pai, tem seu sangue derramado, porque ele também é oferenda. Então, o sacrifício que Jesus realiza na sexta-feira santa, é perpetuado agora na celebração da missa, na celebração da Eucaristia. O Cristo continua oferecendo-se a Deus por nós, mas também se oferece a a todos nós como alimento celeste. Então a Eucaristia é agora a nova e eterna aliança celebrada uma única vez no altar da cruz do Calvário. E cada vez que nós celebramos o sacrifício da missa, nós estamos fazendo memória de toda a paixão, morte e ressurreição do Redentor. Então, aí está o sentido de tudo. Jesus atrai para si as multidões que têm fome que tem sede de Deus. E ele se oferece como verdadeiro alimento ao ser humano. Mas para se oferecer aos seres humanos, que somos nós, primeiro ele se ofereceu ao Pai, Firmando com o Pai, em nosso nome, a nova e eterna aliança Por isso ele é mediador Jesus é o único mediador entre Deus e a humanidade O mediador é aquele que está entre um e outro É aquele que liga um e o outro por isso Ele é sumo e eterno sacerdote. Então vamos guardar no nosso coração o ensinamento de hoje. Através da nossa experiência de ouvirmos Jesus como a multidão de hoje do Evangelho e também reconhecendo Jesus na Eucaristia, nós vamos proclamando Dentro do nosso coração, de fato, Ele é o Filho de Deus. Então, que Jesus reine e que Jesus permaneça dentro do nosso coração. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos apresentar as nossas preces com fé ao Senhor.